Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vou falar para vocês o que acontece Um dos colaboradores aqui do canal me falou o seguinte Tem muitos comentários que você não responde e que são muito interessantes E que dariam um bom vídeo mas eu falei que que isso tem a ver com games e ele simplesmente falou que era algo interessante eu colocar como um vídeo extra afinal a interação com vocês é muito importante porque vocês também são donos desse canal então esse meu colaborador separou as perguntas por tema eu não sei quais são esses comentários e eu vou reagir junto com vocês e é claro que vocês querem saber o nome dele né? Eu vou chamar ele de Edijano. Por quê? Porque eu gostei desse nome e é um nome bem estranho, ninguém se chama Edijano. Se você se chama Edijano, desculpe, mas é que é um nome que eu pensei aqui. Vamos lá, o primeiro tópico é sobre o terremoto. Bom, vou contextualizar vocês. Há pouco tempo atrás teve um terremoto aqui no Japão, e um terremoto até meio forte ele foi de 7.3 na escala Richter e aí muita gente veio me mandar mensagens perguntando se eu estava bem e eu fiz uma brincadeira disse que muita gente me perguntou mais sobre a coleção do que sobre mim e aí o Edjano separou comentários que falam exatamente sobre esse tema do terremoto então vamos ver né o primeiro comentário é do Luiz Fernando Ufa as prateleiras estão inteiras e nenhum aparelho se feriu É. Bom, a preocupação comigo é só em um comentário. É, os outros tenho certeza que se preocuparam comigo. Aí o Snowball respondeu: pensei nisso também. Nossa, ele falou sério, nem colocou risadinhas. E aí o Kazuru Kazu, art, deu risadas e respondeu: ordinário. Bem, isso foi só um, deve ter poucos comentários falando sobre o terremoto. Mas tem mais, vamos ver. Gamer Level Up: Para o cara que morou no Brasil, onde cada esquina existe um perigo mortal nem se incomoda muito com terremotos né não sou eu que tô falando É ele, Rodrigo Maia velho tô pensando aqui se bem na hora do terremoto você tivesse dando um louco teria que lavar o banheiro ia cair tudo no chão em você seria punk mas beleza não aconteceu é Rodrigo ainda bem que não aconteceu Zack Wolf o povo aqui no Brasil te mandou mensagem só para fazer perguntas sobre terremoto o normal de um humano de coração iria querer saber como você tá, né? Não, mas teve muita gente que queria saber de mim. Tinha... É, não vou me lembrar agora os nomes, mas tinha. Professor José Carlos, com esse relato do terremoto e do seu comportamento, concluo que o Isui é baiano. Risos, grande abraço. Eu vou contextualizar vocês de novo. É porque na hora do terremoto eu não prestei atenção que era terremoto. Eu não sabia, foi meu primeiro terremoto. E aí a galera ficou toda alvoreçada lá, nem foi esse, foi um terremoto anterior. E aí a galera ficou toda alvoroçada e eu não, eu fiquei de boa, assim, não, não percebi que era algo tão perigoso, né? José Correia. Ufa, a coleção está intacta. Não vai com a minha cara não, José. Gabriel Soares. Que bom saber que nosso japo está bem. Aí sim, Gabriel. Claro. Jonathan Conte, ainda bem que o Brasil não tem terremoto, tenho medo. E a preocupação comigo, nada. Silvio Lodge, a coleção passa bem. Ufa, risos. Será que foi brincadeira mesmo? O Onipresente Henrique Beira, pessoal mais preocupado com a coleção do que com o Içui. Sacanagem, concordo. Aí teve quatro respostas do Onipresente, olha só. O Ricardo Brito só riu, o Joker Atomic. Me lembra o episódio do Chapolin dos Aerolitos. Nossa, esse episódio é verdade, né? Os aerolitos eram mais importantes que a vida do veinho lá, do Chapolin. É, legal, meu. Parece, meu. Kouai de A gente aprende muito com essas respostas. Muito bom. E o bem-estar do dono da coleção é mais importante. O Luciano Cabral chama aí o Henrique Beira de onipresente. É verdade, ele está em todo lugar. Canal do Bem. Sua coleção tá no seguro? O cidadão coloca canal do bem e ele não tá preocupado comigo. Ele não é canal do bem. Você não é canal do bem. Sobre o cabelo. Novamente, vou contextualizar vocês. Aqui é no início do vídeo, eu falei que eu precisava cortar o cabelo. Tô precisando cortar o cabelo. E aí, teve comentários falando sobre o corte de cabelo. Mário César Silva. Se precisa cortar o cabelo, eu não sei. Mas que tá igual do Akuma, tá. Igual do Akuma? Fala aí, vocês acham que parece do Akuma? Eu acho que não. Ó oh, meu filho, coloca a foto do Akuma aqui, um do lado do outro aqui pra ver. Murilo Cerqueira. Cabelo tá da hora, Isui. Estilo protagonista de anime. Mais um excelente vídeo, parabéns. Ah, obrigado, Murilo. Obrigado. Emanuel Targino. Isui, seu cabelo parece o do Vegeta. Abraço. É, duvidita eu acho que parece um pouco assim. Até fisicamente parece um pouquinho, né? Oh, não. Marcelo Araújo. Sui, Olá, tudo bom? Tudo bem. Ei, achava que todo japonês tinha cabelo bacana, liso, etc. Vejo seu, é bom. Olha! Aí vi aqui o Fujita e pensei. Vixe, que cabelo feio. Até me senti melhor com meu cabelo crespo. Ufa! Marcelo, eu vou contar um segredo pra você. Os japoneses aqui, eles fazem algum tipo de tratamento pra deixar o cabelo crespo. Tanto homens quanto mulheres, eles acham bonito o cabelo crespo. Pra você ver como que é o ser humano. O ser humano nunca tá contente com nada. Se tem cabelo liso, quer deixar crespo. Se tem cabelo crespo, quer deixar liso. Se tem cabelo preto, quer deixar loiro. Se tem cabelo loiro, quer deixar preto. Assim é o ser humano, em qualquer lugar do mundo. Beto Sec, Eu acho que é assim que fala. Vai ter que mudar o barbeiro, pois o último morreu de fome. Risos. Piadas de lado, ótimo vídeo. Que bom que através das respostas tem uma gama de conteúdo, falou. Alex Ribeiro. Fala isso, e conseguiu cortar o cabelo? Como você arruma tempo para fazer vídeos tão elaborados, não trabalha 10 horas por dia aí? Você escondeu algum item raro que você encontrou à venda em outro, em outro setor da loja para voltar e comprar depois? Não vale mentir, hein? Seus vídeos estão top. Alex, você precisa ser estudado, cara. Você é sensacional. Você conseguiu numa frase só fazer três perguntas totalmente distintas uma da outra. Alex, virei seu fã. Tamo junto. Nossa, que nick é esse? Da Modara Deck Calvin. E Sui evoluiu para um Sayajin. Risos. Até que achei bom. É um Sayajin. Felipe, é outro que acha que eu tô com cabelo igual do Vegeta. Nossa, mas é Felipe mesmo? Não tem sobrenome, nada. Nem foto. Só isso. Deve ser minimalista, né? Senhor Gamer. Pelo jeito, seu cabelo ficou assim por conta do terremoto, né? Risos. Senhor Game conseguiu fazer algo muito bom. Dá em duas categorias. Tanto no terremoto quanto no cabelo. Everton ball Se pintar de loiro, já sai um super Saiyajin daí. E o Greg Turiel ainda deu um up aí. O incrível é que tem 10 pessoas que deram like nessa resposta. Então, o que vocês acham? Devo pintar de loiro mesmo? Meu amigo Alexandre Marinho. Risos. Mó nada a ver cortar o cabelo Alexandre Marinho Comentários engraçados Uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês São engraçados na visão do Ed Jano. O Ed Jano às vezes, ele pega com as coisas aqui Que eu não acho a menor graça Mas como eu não sei o que ele que escolheu Então vamos ver, né? Burning, já perguntei 10 vezes E você nunca respondeu Desisto, risos Ô oh, Burning, você perdeu a oportunidade Se você tivesse colocado a pergunta ali Eu tinha lido, né? Você não perguntou, aí ó Perdeu a oportunidade. Jeca Soft, voto negativo pra dar sorte. Já que não tinha nenhum ainda. Ai Jeca. Valeu. Obrigado pelo seu negativo aí. Faz que nem ele, ó. Não saia sem avaliar o vídeo. Henry Games. Caramba, ri muito nesse vídeo. Muitas partes engraçadas. Eu, eu fico lendo esses comentários assim, porque eu acho muito estranho. Porque eu não sou uma pessoa engraçada eu não consigo fazer piadas e nada disso assim que nem muitos youtubers faz mas a galera fala que acha extremamente engraçado não sei o que por isso que eu fico falando que eu tenho cara de palhaço porque eu não, não fiz nada que engraçado. <risos> Fábio Henrique fala isso tudo bem tudo bem Fábio e você você está se sentindo um palhaço aí ó tá vendo ó? você está se sentindo um palhaço porque todo mundo fala que seus vídeos são divertidos mas realmente eles são Será que ele me chamou de palhaço mesmo? Só dúvida, só dúvida. O principal motivo para isso é porque você é muito carismático. Os vídeos têm muita qualidade, bons temas, que sempre chamam nossa atenção e o conteúdo nunca decepciona. Um abraço. Ai, que lindo. Emocionei. E-mail para falar com o Isui. Nossa, tá de brincadeira isso aí. Isui, parabéns pelo canal acompanho sempre e fiz este e-mail justamente para falar com você. <risos> é lógico um né? e-mail para falar com isso. Tá na cara. Eu gosto muito do jogo Oarius Entretanto, sou colecionador de jogos de Super Famicom, então não possuo mídia física, já que foi lançado apenas no Ocidente. Porém, sei que ele foi lançado para o Satellaview também. Se eu adquirir um Satellaview com Warriors o na memória é possível jogar ele offline mesmo com o serviço descontinuado sim é possível sim é, no satélite que eu tenho tem alguns jogos dentro da memória dele se foi baixado dentro dele você consegue jogar esses games né é, é tipo marrom hoje então se tiver mesmo esse jogo dentro do satélite é possível sim mas você conseguiu que eu respondesse a pergunta pela criatividade porque olha só é algo sensacional esse negócio aí caramba o cara fez uma conta para falar comigo é demais isso aí nada melhor que o brasileiro o brasileiro é criativo pra caramba esse vídeo foi para pegar as mensagens engraçadas ou curiosas que tem nos comentários selecionadas pelo colaborador do canal Edjano. então você já sabe né o Edjano tá de olho você pegar e escrever alguma coisa bem interessante ou bem engraçada ele separa para a gente falar num vídeo. E amanhã tem um vídeo de perguntas e respostas. Eu com certeza vou estar com essa roupa aqui. Porque eu estou gravando os dois vídeos no mesmo dia. E eu achei uma excelente ideia para poder interagir melhor com vocês. Tem muitos comentários interessantíssimos e engraçados que eu não consigo comentar. E para mim vai ser excepcional também porque eu gosto muito de saber o que vocês estão falando de mim. Então aproveita que o Edjano está selecionando comentários e comenta as coisas mais esdrúxulas e engraçadas para eu ler aqui, beleza? Estou ansioso para ler os próximos comentários de vocês. Amanhã tem vídeo de perguntas e respostas e domingo tem os vídeos de sempre. Falando sobre desenvolvimento de jogos, curiosidades, histórias e tal. Esses são vídeos a mais para a gente poder interagir mais.